Olá Belezas! É assim, eu hoje vou gravar um vídeo é um vídeo de maquilhagem eu vou me inspirar na Claudia Leite acho que vocês conhecem é uma brasileira muito linda ela está com esse maquilhagem aqui um pretão muito bonito um olho lindo e eu já comecei a fazer este aqui que é para o vídeo não ficar muito comprido então vamos lá começar eu vou aplicar uh, o primer o meu primeiro era esse Eu quando vi esta, esta maquiagem nela eu adorei Quem é mesmo é, é um apaixonada É um preto muito bonito Então decidi fazer para vocês Já apliquei e agora eu vou pegar num lápis Vou pegar neste lápis aqui, é da VON Preto, e eu vou passar só a ah, as minhas as minhas pestanas tipo um delineado fica assim depois eu vou pegar aqui num num pincel um pincel assim reto e vou aproveitar e esfumar, depois vou pegar no mesmo pincel e no mesmo lápis, este aqui, e vou fazer aqui um, um risco aqui levinho assim. Depois continuo a puxar aqui neste lado e depois vou puxar para dentro assim. depois eu vou pegar num pincel um pincel é da Yeses é um pincel de esfumar e eu vou aproveitar e esfumar esta parte aqui eu quero que fique assim como este Bem, agora vou pegar o mesmo pincel que eu apliquei, vou pegar aqui numa sombra preta Esta sombra aqui da paleta de 120 cores, esta aqui E vou fazer um, um risco, tipo um eyeliner, aqui assim E depois essa aqui para cima, e depois eu aproveito também e esfumar como vocês podem ver eu achei a maquilhagem mesmo muito linda Por isso é que eu estou a fazer para vocês pois aproveito também aqui na minha linha d'água Agora vou pegar aqui no, numa esponjinha e vou trazer aqui uma sombra preta na minha pálpebra. Como é sombra preta temos de ter muito cuidado que é para não sujar. Por isso é que eu assim umas Agora eu vou pegar no, no mesmo pincel da é esse que eu vos mostrei e vou aproveitar e esfumar só aqui na dobra do meu, do meu olho. Esse, eu não conheço bem as músicas da Claudialite, mas ela tem umas músicas muito lindas, por acaso já ouvi várias, só que eu não conheço bem todas, e agora eu vou pegar num pincel desfumar de este pincel aqui é da ive mochel e vou esfumar esta sombra aqui como vocês estão a ver Agora vou pegar no mesmo pincel, vou pegar uma sombra preta Na mesma sombra eu vou passar aqui assim Vocês podem ver depois aproveito e esfumar, através. se a gente não esfumar, a maquilhagem não fica conforme queremos. Vamos ver assim. É uma maquilhagem muito bonita, eu principalmente adorei. Sim, um puxado muito, muito lindo, amei mesmo. fica assim vocês estão a ver eu agora vou pegar aqui no mesmo pincel e vou fazer aqui um eyeliner lindo Fica assim. Agora eu vou pegar aqui numa máscara muito bonita que eu estou a adorar e cheira bem. E vou aplicar nas minhas pestanas. Eu estou a usar as pestanas falsas mas eu como não gosto muito de pestanas falsas eu vou fazer assim mesmo fica assim agora eu vou pegar aqui numa sombra muito bonita e vou iluminar o meu posso aqui o conque abaixo do nosso côncavo que é para ficar uma maquilhagem muito bonita Um pouco tenho a minha pele pronta, e aqui também um blush Ela quer usar um batom, eu acho que é um batom rosa e eu vou aplicar este aqui. E ela também tem um, um uma bandelete no cabelo, mas eu não vou pôr um bandelete um turbante sei lá como dizem, um lenço assim para esse isso. É que ela está de trás africano, está muito bonito. Bem, esta praticamente é a maquilhagem que eu imitei. Me inspirei na Cláudia Leita. Uh, espero muito que vocês gostem da maquilhagem. Eu acho que está muito bonita. Eu estou a adorá-lo. E um bom dia para vocês. Tchau.